escola tem uma aluna como Carolina é sua obrigação providenciar um professor para ensinar libras e também um intérprete, porque se ela não se comunicar, não se enturmar numa escola normal, fizer amizades com outras pessoas, como é que vai ser? Esse professor de libras poderia trabalhar não só com o ex-alunos, mas também com o professor em sala de aula e ou ex-demais funcionários, pois eles precisam conhecer pelo menos o básico da língua de sinais teria também ensinar os pais. Não adianta só os filhos aprenderem, é importante formar o professor, pois as escolas estão recebendo cada vez mais crianças surdas. Questão 7: Para os profissionais.